E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você uma lista de top carros que eu gosto de fazer o modo campanha e o modo online. Então se você é novo no canal, fica ligado porque esses aqui são os carros que você tem que focar quando você vai começar o jogo. E já foca em comprar esses carros aqui e baixa a configuração de tunagem, que é muito importante você andar com configuração de tunagem aqui no Forza. Mas antes, para os jogadores iniciantes, eu vou mostrar como que você faz para baixar a configuração. Aqui na garagem vai em aprimoramentos de tunagem, depois você vai aqui encontrar a configuração aqui você vai apertar o botão de buscar tá vendo tem um monte de letras escritas lá embaixo tem um botão que se, que se chama buscar você aperta o botão de buscar aqui em criador você vai digitar a gamertag da pessoa que você tá buscando a tunagem no meu caso é a minha frf Muca. eu confirmo e mando buscar quando você manda buscar vai aparecer minha configuração de tunagem se você quiser você pode apertar o x para você exibir o centro criativo do jogador que você tá pesquisando a tunagem você pode vir aqui em tunagens e aqui você pode ver minhas configurações de tunagem ou a de qualquer outro jogador de todas as classes que eu já fiz configuração aí se você tem algum carro aqui que você gosta aí ah, eu gosto desse carro aqui da classe B é só você clicar e você vai baixar a configuração de tunagem beleza então dessa forma que você consegue ver as tunagens de todo mundo que você está pesquisando se você gostou dessa dica não esquece de deixar o like beleza e se você não é inscrito já se inscreva e aproveita que na na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 para você que é iniciante aí e não manja muito das coisas aqui no Forza então vamos começar com esse Audi R8 Plus 2016 eu gosto mais desse modelo aqui que é o novo do que aquele antigo que tem um body kit que anda muito bem também a configuração dele tá compartilhada só que eu gosto mais desse modelo aqui que eu acho ele mais completo tanto de velocidade e de manobra também esse aqui é o Corvette 2020 Eu fiz uma configuração desse carro aqui que o pessoal elogiou muito Tá muito melhor do que a dos gringos Porque essa aqui eu deixei ela mais equilibrada Deixei uma manobra boa e uma velocidade bacana A galera gosta muito de correr com esse carro aqui no modo online Lembrando que já tem lista de top carros da classe A E top carros para você correr na expansão da Hot Wheels Então fica ligado aí Ferrari FXK 2005, esse aqui é um dos carros mais apelão da classe S1 AWD, é o favorito aí da galera que gosta de correr no modo online, esse carro tem 9 de manobra, tem velocidade, tem aceleração, não pode faltar na lista de jeito nenhum. Ferrari 458 Speciale 2013, esse carro aqui também tem 9 de manobra, só que eu achei que ele veio um pouco nerfado, os números dele é ótimo, ele tem 1.200kg se eu não me engano e é um carro que tem uma potência bacana, só que eu esperava um pouco mais dele, mas mesmo assim ele ainda consegue ser um carro excelente, ele não pode sair dessa lista aqui de jeito nenhum. Ferrari Enzo 2002, esse carro aqui é muito bom também, se você colocar um aerofólio do Forza, fica um pouco melhor de manobra, mas nessa configuração aqui já é um carro excelente, e essa cor desse carro com essa roda preta ficou muito, muito top. Ferrari 812 Superfast 2017. Essa banheira aqui, por incrível que pareça, não é só boa no modo campanha. No modo online, esse carro aqui consegue ganhar corrida. Ela é tipo aquela BMW M3 do Need for Speed que tem aqui no jogo, da classe A. É um carro pesadaço, mas tem uma manobra muito boa, tem velocidade e consegue ganhar corrida. Se você for um jogador experiente e conhece as pistas, você pega esse modelo aqui e pode ganhar corridas com ele fácil. Ferrari SF90 Stradale 2020. Por incrível que pareça, esse carro tem menos manobra do que a 812 E é um carro totalmente aerodinâmico, ou seja, é um carro que vê pra gente nerfado. Mas mesmo assim, dá pra você brincar com ele no modo online, no modo campanha também. Tem outros modelos que eu fiz, que você pode olhar naquela lista lá, né, da minha vitrine. Mas eu vou focar mais nos modelos que eu gosto muito de fazer o modo campanha, e o modo sazonal e o modo online também. Ferrari F8 Tributo 2020, esse modelo aqui já é mais fácil de controlar, tem 8,7 se eu não me engano de manobra, esqueci de olhar, mas a manobra desse carro aqui é muito, muito boa, é um carro excelente para você fazer modo campanha, jogar com a galera, lembrando que todas as configurações são compartilhadas aí para você, carro bonito demais esse. Ferrari 488, hashtag 25. Infelizmente, esse carro aqui é de DLC. É um carro que é lento de velocidade. É um carro semi-pista. Se eu não me engano, esse carro aqui, se eu não me engano, ele é um GT4, tá? Então, os carros de corrida, eles vêm aqui pro Forza. Desde Forza Horizon 13, a gente tinha carros de corrida, mas lá era GT3, GT2. Esse aqui é um modelo de corrida que não tem muita velocidade final. Mas o que ele não tem de velocidade final, ele tem de manobra. E se você souber aproveitar os limites da pista, você você pode ganhar corrida facilmente com esse carro porque ele entra nas curvas a milhão o que ele não tem de velocidade final ele tem de agilidade nas curvas Ferrari 488 Pista 2019. Esse carro aqui tem 8,5 de manobra, tem uma velocidade bacana, é um carro leve. Eu considero ele nerfado, mas mesmo assim dá pra gente aproveitar. Até no modo online você consegue ganhar corridas com ele. Lembrando que a é todos os modelos que você fizer aqui para modo campanha com configuração de tunagem e com a manobra OK, você consegue ganhar corridas no modo campanha e eventos sazonais. Esse carro aqui deveria ser muito mais forte, porque ele é muito leve, tem muita manobra, a potência dele é bacana, mas pelo menos é melhor melhor do que lá do Forza Horizon 4, que é super nerfado. Ford GT 2005, esse aqui não é o Ford GT para você aproveitar na expansão da Hot Wheels, lembrando que algumas configurações que eu não estou mostrando é para você aproveitar lá na expansão da Hot Wheels, tá? É uma configuração totalmente diferente, já esse aqui é para você aproveitar aqui no Horizon México, carro AWD com bastante manobra e bastante velocidade, é um carro muito, muito bom, no Forza Horizon 4 ele é melhor ainda, aqui no Forza Horizon 5 ele é top, mas tem outros modelinhos que eu vou mostrar para você que anda mais um pouco pouco do que esse Ford Focus RS 2017 esse carro aqui eu já levei o vídeo de configuração de tonagem desse modelo da classe A ele é muito bom também mas eu não levei o vídeo dele mas cara é um carro mega apelão. esse carro por incrível que pareça ele consegue ganhar da maioria dos carros da classe S1 até na classe A também tem a configuração desse carro que tá naquela eu acho que eu não coloquei na lista né dos top carros da classe A esse modelo aqui é excelente o um carro muito bom. Esse aqui é o Jeep 2016 Esse aqui eu fiz a configuração para fazer corrida de cross, corrida de rally, Se caso a gente precise Eu já estou começando a fazer alguns carros de rally Para a gente trazer uma lista de top carros de rally. Primeiro começando da classe A Esse aqui é classe S1 Lamborghini Veneno 2013 Esse carro aqui já é para corridas de circuito É um carro da classe S2 Só que na classe S2 ele não tem Tanta potência bacana Então a gente fez um downgrade nele Para colocar ele na classe S1 E ficou um carro excelente para corridas de circuito Principalmente corridas de circuito De baixa velocidade Porque esse carro aqui tem bastante manobra E a aceleração dele até por volta ali Dos 290 km por hora É um carro muito bom, acelera e vira muito Então compensa deixar Lista. Lamborghini Gallardo 2011, mesmo não tendo tanta manobra esse carro aqui é muito bom, ele está com para-choque do Forza, aerofólio do Forza e a manobra dele é ok, mas o destaque desse carro aqui é a velocidade e a aceleração que ele tem, só a primeira marcha na largada que é um pouco zoada por causa da transmissão dele, não dá para colocar transmissão de corrida nesse carro aqui, mas mesmo assim é um carro excelente. Lamborghini Aventador SVJ Essa Lamborghini aqui é para os sãs de Lamborghini SVJ aí, Que estavam desejando esse carro no jogo É um carro muito bom Tem bastante manobra, velocidade É um pouquinho pesadinho Mas é tipo aquela Ferrari 812 É um carro que mesmo tendo essas características Que não é muito bacana para o jogo Mas mesmo assim é um carro que entrega a potência muito, muito bem É muito bem distribuída a potência desse carro Vale a pena ter ele na garagem Lamborghini Huracan 2014 essa aqui eu considero nerfada, porque ela tem bastante potência, tem bastante manobra, mas não entregou nem um pouco do que ela é lá no Forza Horizon 4. Mas ainda merece estar na nossa lista, porque é um carro muito bonito. Lamborghini Aventador SV 2016 Essa aqui é um pouco melhor do que a SVJ Ela tem um pouco mais de velocidade A SVJ é mais grudada E os carros que têm muita aderência Aqui no Forza Horizon 5 E no 4 também, eles não têm Tanta velocidade final, já essa aqui Como ela tem menos aderência Ela tem um pouco mais de velocidade E a manobra dela ainda é muito boa Então vale a pena esse carro estar na nossa lista Lamborghini Huracan Performante Esse aqui vale a pena estar na nossa lista Lista também, principalmente que a gente não precisou colocar o aerofólio do Forza nesse carro, só a roda desse carro, né? A gente teve que colocar a roda pesada, mas até que não ficou tão ruim, né? Acho que combinou um pouco com o carro, melhor do que outros modelos que a gente tem no jogo. Então, esse carro merece estar na lista. Lamborghini Centenário 2016 Esse aqui é outro carro que dá trabalho para o Ford GT Eu não esperava que ela teria esse desempenho aqui Achava que ia chegar nerfada para a gente Mas é um carro muito, muito bom Sem dúvida nenhuma merece estar na nossa lista aqui de top carros esse aqui é o Lola 1969 Esse aqui é considerado Um dos carros mais apelão para você Correr nas corridas de rali Então vale a pena ter esse carro na nossa lista É muito grudado esse carro, muito divertido Andar com esse modelo McLaren F1 1993 Essa aqui tá com aerofólio do Forza Para-choque do Forza Eu não gosto de colocar aerofólio do Forza nesse carro Mas infelizmente a gente vai ter que colocar É um carro muito competitivo aí Na classe S1 Modo Online Olha o tamanho da roda desse carro Então ele ele merece estar aqui na nossa lista É um carro muito bom McLaren 765LT Esse carro aqui eu fiz o possível Para manter ele competitivo aí no modo online Dá para você levar para as corridas de circuito Porque ele tem bastante manobra Peca em velocidade Mas mesmo assim é um carro aqui que dá para você aproveitar No modo campanha, evento sazonal E brincar no modo online também com a galera McLaren 650S Spyder 2014, não confunda esse modelo, esse aqui é de evento sazonal, tem outra que é bem parecida com essa aqui, só que ela não é competitiva igual essa aqui, esse carro aqui é considerado apelão, traçando as quatro rodas para você correr no modo online aí, compete demais com a Ferrari Fxx, é um carro top, tá? mas é um carro meio caro no leilão, não sei como é que está a disponibilidade desse carro, se não tiver no leilão você pode esperar no evento sazonal, mas se se você tiver paciência você pode tentar comprar esse carro no leilão que eu acho que é um dos carros mais tops para quem está iniciando no jogo um carro que tem manobra e tem velocidade McLaren 570S Coupé 2015, esse carro aqui também é muito bom, é um carro que a gente foi descobrir que ele era top lá no Forza Horizon 4, lá no finalzinho do jogo, então aqui no Horizon 5 a gente já pegou esse carro de cara, fez a configuração dela, ficou muito boa, e, engraçado que a Huracan não ficou legal, mas esse carro aqui ficou muito, muito bom, então vale a pena você ter esse modelo na garagem. Paganizonda SYNC 2009 Esse carro aqui eu recomendo demais Principalmente para você que conhece o traçado do jogo Conhece as pistas Esse carro é muito bom em corrida de velocidade Que tem bastante curvas Corridas de circuito é muito bom também Paganizonda vira muito Acelera demais Esse modelo aqui não dá para fazer ele RWD Mas a WD é um carro excelente Paganizão da R2010. Esse modelo aqui, a gente colocou pneu de drag. Ficou muito bom de arrancada. A manobra dele é boa. Isso aqui foi um downgrade que a gente fez para jogar ele na classe S1. Na classe S2, esse carro é top também. Esse modelo aqui você está vendo que ele está alto, né? Que eu fiz a versão dele para Hot Wheels, essa aqui. E na, e na expansão da Hot Wheels, a gente tem que utilizar suspensão de rally para o carro ficar alto. Fica horroroso. Eu espero que resolva esse problema. Esse carro aqui na classe S1 tá mais baixo de baixo recomendo você utilizar principalmente se você conhece as pistas em curvas de baixa velocidade o desempenho dele nas curvas vai ser um pouco fraco mas em curvas de alta esse carro que você pode acelerar que ele vai embora considerado apelão no modo online Porsche 911 GT2 RS 2018, esse carro aqui merece estar na nossa lista, no Forza Horizon 4 ele foi injustiçado, esse carro aqui é recordista em várias pistas da vida real, então não faz sentido esse carro ser fraco aqui no jogo, aqui na classe S1 é um carro até ok, um carro bacana para você utilizar, então merece estar na nossa lista, no Forza Motorsport categoria estoque esse carro é excelente. Porsche 901 GT3 2021 O Porsche normalzinho que chegou Pra gente o GT3 2020 Se eu não me engano, ele é um modelo nerfado Eu considero nerfado É um carro que, pelo amor de Deus, Porsche Os carros viram demais E lá no Horizon 4 ele era muito bom Aqui no Horizon 5 ele chegou muito fraco Chegou o GT3 pra gente que tá andando Muito bem, e ainda bem que a gente não Precisa colocar aquela aerofólio do Forza é Ridículo, para esse carro ter um desempenho Bacana, é um carro que você pode levar Pro modo online, modo campanha, é certeza que vai ganhar Porsche 911 GT3 RS 2019 esse aqui é um modelo para quem manja e das pistas tá porque ele é um carro que tem bastante manobra e ele peca em velocidade então você tem que aproveitar as curvas com alta velocidade sem frear muito sem errar aí você consegue ter um desempenho bacana com esse carro no modo online no modo campanha é GG com esse carro só no modo online mesmo que eu esperava um pouco mais esse carro aqui para mim ele chegou nerfado pra para gente A aceleração dele é um pouco terrível Salem S1 2018, esse carro aqui foi um dos primeiros modelos que a gente encontrou aí para fazer corrida de rali na classe S1, então é um carro que merece muito estar na lista, eu acho que eu até trouxe o vídeo de configuração de tonagem desse modelo aqui, ficou muito bom. Toyota Supra 2020. Esse carro aqui eu esperava um pouco mais dele. Mas ainda dá pra gente aproveitar no modo campanha, no modo online também. Tem uma velocidade bacana, tá com um pneu de corrida, um carro leve. Só que o motor dele deixou um pouco a desejar. Mas mesmo assim, dependendo do nível da galera que tá no modo online, você consegue ter excelentes desempenhos com esse carro aqui. E aí, o que, é que você achou da nossa lista? Em breve eu quero trazer mais modelos pra você. Então fica ligado aí no canal, beleza? E agora eu gostaria de agradecer a todos os amigos que... Que estão consumindo os produtos da Overclock comprando aí com o meu cupom que tá na descrição do vídeo. Se você não conhece esse produto, é para você ter mais foco, concentração, disposição durante o dia. Clicando no link que está na descrição, você vai saber todas as informações, tabela nutricional do produto, tem algumas curiosidades aqui. Alguns jogadores que são patrocinados por ele. E se você resolver adquirir, não esqueça de me marcar lá no Instagram. Beleza, e para você que curte a Stock Car, já tá rolando a votação do Fan push. Se você puder votar no Tony Canaan, eu agradeço muito, lembrando que vai rolar sorteios, se caso ele ganhar o fanpush, provavelmente vai ganhar. E lembrando também que um dos seguidores aqui do canal já ganhou prêmios do Tony Canaan, então é bem fácil, é só você colocar o seu e-mail ali e mandar o print da votação e você vai estar tá concorrendo aos prêmios. Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.